Fala pessoal, tudo bem? Galera, eu tô gravando esse vídeo pra falar pra você aí que o Macho Macho, ele não funciona. E você deve estar tá achando estranho eu estar tá falando isso, estar tá gravando esse vídeo, já que eu já fiz um outro vídeo aí falando da minha experiência com o produto e dos meus resultados. Pois é, pessoal, é que o que acontece? Pra mim, pro que eu queria... O produto funcionou. Só que para algumas pessoas, e isso pode incluir você que está assistindo o vídeo, ele pode não funcionar. E por que eu falo isso? Porque nos meus outros vídeos, o que eu vejo é, mais comum é as pessoas nos comentários achando cara, que vai sair de uma piroquinha aí de 12 centímetros, um pirocão enorme aí do tamanho do que de bengala usando o produto e infelizmente amigo isso não vai acontecer tá Se tu tá querendo usar o produto achando que vai ter uma giromba monstra enorme aí cara do tamanho de um elefante sinto muito te decepcionar mas isso não vai acontecer tá ele funcionou para mim eu usei um pouco mais de três meses já ganhei dois centímetros e meio entendeu e depois disso parou não cresceu mais, porque chegou no meu limite. O pênis, ele se desenvolve até os 21 anos. Depois disso, ele não cresce mais. Só que, em média, 70% do pênis, ele fica para fora. E os outros 30% fica para dentro. Existem formas de você fazer com que parte desses 30%, saiam para fora e o tamanho dele fica maior. Eu conheço três formas das quais eu pesquisei. A primeira é através da cirurgia. Entendeu? Você vai no médico, é, tem um osso ali em cima do, da parte periodal ali do. Do pênis, que ela é responsável por fazer pressão e deixar ele ereto no ângulo de.. É, ali de 90 graus, se eu não me engano, é isso aí. O que, que o médico faz? Ele retira parte desse osso para que o resto, uma parte do que fica para dentro, saia para fora. Só que daí o pênis ele fica um pouco mais caído, ele vai ficar maior e fica um pouco mais caído. Isso é um, um, um efeito negativo da, dessa cirurgia, mas ela tem, um, ela tem um, um resultado muito rápido, mas é uma cirurgia muito cara, entendeu? Então... Fora também tem os riscos aí de operatório e tem recuperação e tal, e também é, é o custo também é elevado. Uma segunda forma, usar extensor, entendeu? O extensor já é provável cientificamente que funciona porque ele é muito usado durante séculos aí por tribos é, indianas né, para ter um aumento maior do pênis. Só que, meu amigo, é, você vai querer usar aí um ferro espichando o seu troço aí o dia inteiro, cara? durante meses e eu não vou, entendeu? Se tu quiser usar, boa sorte. Procura aí, compra e usa. E a terceira forma, gente, é usar um vaso dilatador, que é o que o chamativo faz, entendeu? É, o nosso pênis ele tem umas cavidades esponjosas que é por onde o sangue entra, enche essas cavidades e provoca ereção. Só que é, o que acontece, gente, se você for uma pessoa que durante o seu desenvolvimento teve uma dieta com baixo consumo de vitaminas do complexo B, é, você teve o crescimento do seu pênis prejudicado, porque as vitaminas do complexo B elas não são responsáveis diretas pela saúde dessa, desses, desses canais, dessas cavidades esponjosas, porque... É, com a falta de vitamina do complexo B, elas vão cicatrizando, vão diminuindo de tamanho e consequentemente menos sangue vai preenchendo, é, fazendo com que você tenha ereções menores. E outra, se você fuma, faz uso excessivo de álcool ou é pessoa sedentária, fatalmente você também vai ter um pênis menor. Por quê? Porque isso está ligado aí diretamente né, à qualidade de ereção. Então, tipo, quanto menos sangue circulando... Né, menor vai ser sua ereção, então isso é fato. Então, meu amigo, para de fumar, diminuir o tamanho do álcool, que consequentemente, com o tempo, você vai ter naturalmente um pênis maior, ok? E o que, que o macho macho faz? Ele é um vaso dilatador. ele faz com que essas cavidades se dilatem, para que mais sangue preencha, e com o tempo, isso com o tempo, ele vai deixando o seu pênis maior e mais grosso, porque vai ter ereções mais rígidas, entendeu? então assim ó ele não vai cara fazer tu crescer assim ó 10 15 centímetros tem casos e isso são exceções que acontecem porque é, se você teve uma má formação do seu pênis durante o seu o seu desenvolvimento até os 21 anos pode ac acontecer o contrário tipo você pode ter ficado com sei lá, 30%, 40% para fora e o restante todo para dentro. Aí sim, nesse caso, mas são algumas exceções, teve pacientes aí, pessoas que tiveram um ganho de 5, 6, 7 centímetros, mas são pouquíssimos casos. Entendeu? Porque se você tem já um tamanho natural bom, entendeu? você vai ganhar ali do máximo uns 2, 3 centímetros e depois vai parar. Por quê? Porque chegou no limite, cara, não vai crescer mais. Então assim, ó, se você é uma dessas pessoas que estava deixando comentários nos meus vídeos, falando que, bah, que queria ter um, um troço aí do tamanho de um, de um ator pornô, cara, não vai acontecer, velho. Isso não é para você, sabe? Ele vai ficar mais grosso? Vai. E isso é fato, entendeu? Com o uso você vai ficar muito mais grosso. Por quê? Porque esses vasos vão dilatar, entendeu? Essa, essa, esse tecido esponjoso aí, por falta da com reparo com vitaminas do complexo B, ele vai ser restaurado, essas, essas esponjas vão se dilatar e vai ter, vai ter mais sangue irrigando essas regiões. Então, naturalmente, vai ficar mais gosto Agora, no comprimento, meu amigo, é no máximo 2, 3 centímetros. Mais do que isso, a não ser esses casos específicos que eu falei, que são pessoas que tiveram má formação durante aí, o seu desenvolvimento na adolescência, aí sim. Mas a grande maioria, infelizmente, é isso. Vai ganhar no máximo 2, 3 centímetros. Mas no diâmetro sim, vai ter, vai ficar mais grosso, entendeu? Eu tô gravando esse vídeo para esclarecer essa dúvida que muita gente aí tá querendo adquirir o, o produto achando que ele vai deixar o cara do, com a geroma do tamanho do que de bengala, cara, e isso não vai acontecer, ok? E eu uso ainda o produto, mesmo depois de ter parado de crescer, cara, porque ele tem outros benefícios que são fantásticos, cara, velho, a ereção fica muito mais forte, cara, dá pra dar duas sem tirar de dentro, tranquilamente, velho, sabe? É, a sensibilidade é bem maior, entendeu? Tipo, sabe, tu vai ter. vai estar muito mais sensibilidade na hora do sexo, tu vai ter o gás muito mais forte. Então isso só pra mim já vale muito a pena, sabe? Mesmo não, não crescendo, mesmo chegando no meu limite não crescendo mais, eu vou continuar usando por causa disso, né? Até porque é infinitamente muito mais barato do que Viagra ou. ou Cialis, esses medicamentos controlados que causam dependência e, e fazem mal à saúde, beleza? Então tá pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.